Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Thiago, e já conta para eles aonde a gente tá. Pessoal, a gente estamos no Forte, aqui em Ceará, São Francisco do Sul. tem até museu lá em cima, né Thaís? Isso mesmo. Aqui era uma base naval. É naval? fala, como que é, como que funciona, não sei. É da época da guerra, né? Chegando lá em cima a gente vai ver as plaquinhas e vamos mostrar melhor, contar melhor a história. Dá para ver que aqui no fundo, ó, é a praia, tem a aqui praia. Aqui é a praia do Forte. Pessoal, o que tem aqui, cara, é, é bem... Pessoal, louco, isso mano. daqui é da época da guerra. Eles conservaram tudo e hoje virou um museu histórico, né, Thiago? A gente já veio aqui há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E hoje a gente veio voltou aqui pra mostrar tudo pra vocês. E eu vou virar a câmera agora, hein, Thiago? O exército, eles cuidam daqui. Quem toma conta aqui é o exército, né, Thaís? Isso, o exército, é o exército, da da exército da que toma conta aqui. E a gente veio hoje fazer essa visita. Olha aqui, eu vou cara. virar a câmera pra vocês verem. Olha o que, que tem aqui. Cara, muito top. Já Thaís. são canhões, Sim. né, Tiago? Canhões, de de tem, tem, tem vários, né? Tem quatro, né? Aqui são só alguns, ó. E, e, Thaís, pra você ter noção, isso daqui eu acho que já devia ser aqui. Eu acho que não Sabe por quê? Ó, porque aquele... o mar tá ali, né? Não, mas, ó, ele, ele é um redondo. Isso aqui eu acho que eles conseguiam virar. É, eles e eu acho que esses daqui já eram posicionados aqui mesmo. Sim. Eles não mexeram no, na, nos locais. É. e como o mar tá ali, ó, então eles já ficavam de frente pro mar, pra Cara, guerra, bom. né? Muito top. Pessoal, e agora a gente vai subir o morro, porque os tanques principais o museu principal fica lá no topo do morro. Hein? Isso, então a gente vai subir ali e vai mostrar tudo para vocês. Deixa muito like, hein, galera? Já, já se inscreve no canal, deixa o like, não esquece de comentário se você estiver gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Tiago, ó, subida do forte. Cara, é um morrão, hein, isso. É, morro, hein? Aqui o Tiago já tá com a plaquinha do museu. O museu, que a gente vai lá no museu. Tiago, ó, uma das vezes que a gente veio aqui, tava muita chuva, né? Que a Fala. gente subiu até com medo desse lugar. Lembra que a gente tava com um corcinho e ele ia deslizando, uhum. Thaís, tá lembra? Caraca! Olha! Já vi saber que aqui já aconteceu guerra, né? Muitas guerras, né? Bastante, hein? Meu Deus! Nossa, Thaís, olha lá, que, que, coisa, que coisa mais linda! Olha o mar! Olha essa curva aqui! Ai! Olha Deixa o mar de Thaís! Pelo meu isso. amor de Deus! Olha! Caraca! Nossa, não é subida no cara não? Não. Olha. Cuidado, Tiago, meu amor de Deus. Tiago, e aqui é só... Meu Deus do céu. Ali é só barrão. Nossa. Morra enorme aqui, Teixeira. É enorme. Olha as caixas d'água aí, ó. Hoje é o exército que toma conta, né, Thiago, daqui. É o Museu Militar, né? Isso. Aqui é tratamento de água. Nossa, que floresta, Thaís? Aham. Uh -huh. Olha o precipício que é aqui. Meu Deus. Caiu, será que Ah, sobrevive nada. Só para você que da vez que a gente veio aqui Eu quase não lembro mais nada Eu também não lembro nada Eu sei que tem uma parte ali Que o pessoal se escondia debaixo assim, uhum. né? Não sei como que chama aquilo, sabe? Nossa, mas é muita curva Oi! Pessoal, já chegamos aqui em cima do morro, olha já o que tem aqui atrás, o marzão está aqui, o Cauêzinho já está aqui, ó. Fala oi, Cauê. Oi. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui desse forte, né, Tiago? Vamos lá. Cara. Ó, tem vários tanques aqui, vou virar a câmera aqui. Aí, é muito sensacional, cara. Muito diferente, né, Thiago? E saber que era uma guerra aqui, cara. Ó, e aqui, três, ó, ali eram os navios. Sabe? Sim, que Deus, eles bombardeavam é, Não tá vendo aquele navio lá? Acho que na câmera nem pega. Tem bastante lá. Navio Sim. E daqui, cara, eles mirar e acertar os navios. Então, Thiago, você acha? E cara... outra coisa aqui tem que ter a cadeia. E aqui, olha que diferente, pessoal. O pessoal ficava aí, né? Thiago, já... Já já tem quantos canhão? Que... Pera aí, primeiro um, dois, dois três, quatro. quatro. E tá aí? A, a munição que era desses canhão É de 152,4 milímetros Imagina o tamanho que não devia ser Então Cara, eu acho que abri aqui, ó, tá vendo? Tem até o cadeado hoje Acho que eles abriam aqui, colocava ali Explodido. Eu acho que isso aqui girava, sabe? Sim Mas quantos homens deveria ser para fazer isso, hein? Eu acho que até o... Ah, aqui, aqui, aqui. Não sei como que o áudio tá, pessoal Porque tá chovendo, tá é. chovendo, não Tá ventando muito isso. Tem que ter muita força. É, deveria ser uns par de homens, né? Nossa, Thaís. Cara... Ali tem até uma trilha, mas está escrito proibido de entrar. Vamos entrar aqui, Thiago, para ver? Então, Thaís, aqui, ó, é o seguinte. Eles pegavam os reféns, né? Os, os presos, né? E prendiam aqui, ó. Esse aqui era cadeia. É? Era cadeia. E eles andavam por aqui, né, Thiago? Andavam por aqui. Olha aqui. E aqui? aqui? era só um assim. tá fazendo? Vai ficar preso na cadeia, Thiago? Tá isso, fiquei preso na cadeia No ah. exército É, aqui hoje quem comanda é o exército, né? E agora? Esse Thiago, cheio de atrapalhado Olha o tamanho, Thiago, é muito pequeno Aqui ficava preso, esse aqui era a cadeia Eu perguntei preso lá Quantas pessoas será que ficavam aqui? Não faço ideia, cara Olha, é muito pequeno, olha essa porta aqui, isso aqui é puro aço, ó, e não Nossa. tinha ventilação nenhuma aqui, nenhuma, nenhuma. Hoje tem esse negócio que eu não sei se tinha luz naquela época, eita, ou água, é, ou eu ponhava a boca ali e bebia água Mas ele também é da época, você não né? Ah, deve ser, deve ser, Nossa, mas que será que é esse que óspero ficava dois? 3. É que a câmera aqui, ela tá aproximando muito. Não dá pra ter tanta noção, é, né? É, não dá pra ter tanta noção, mas ela é bem pequena. Oh, oh, filma, tenta filmar essa chapa de aço aqui, isso aqui é puro aço, sabe? Sai deixa eu ver. Puro aço. Olha, dá um dedo de aço. Nossa, cara. Será que tinha, tem quantas, Thiago, dessas Você chegou, dá uma olhada. Não vem? sei, ó, só que eu vou falar uma coisa pra você. Você tá vendo que aqui tem, tem esse buraco aqui, uh -huh. certo? Você tá vendo tanto que tem isso aqui? Ah. Eu ouvi falar, não tenho certeza, que tem túneis aqui que o, que o pessoal do exército eles é, entravam dentro, tinha uma base aqui dentro, disso aqui. Nossa. Eu ouvi falar. E, ah, Thiago, lembrando que aqui é da Segunda Guerra Mundial. Da segunda Guerra Mundial. Eu acho que deve ter alguma coisa assim dentro que eles, sabe? Alguma Talvez passagem tão paro, né? Que eles não falam para é. o pessoal que hoje virou um ponto turístico, eles mostram o que eles querem, né? Isso. Ó, aqui tá escrito. Bateria São Francisco, canhões um M-Strong, a data, Thiago, 1727 a 1822, então ficou bastante tempo Cara, em esse guerra. aqui é muito pesado. Olha o canhão. Nossa. Ah, ele pesa 2.400 quilos, é isso? É. Ó, a instalação nesse forte século... 23? 23. Não sei. É, não sei. Se ó, foi errado, você tá. aqui corrigem. funciona assim, três. Esse, esse E ó, aqui é... tem mais um corredor daqueles, né? ó. Isso. E ali tem mais uma cadeirinha, parece, ó. Tem, vamos lá já. Esse aqui funciona o seguinte, eles colocava aquela bola de aço aqui, assim, ó, acredito, né? Uhum. E pegava e punhava aqui, ó. Pô. Que legal, né? Sensacional, né? Muito é? legal. Caraca, mano. Ó, e tem vários corredorzinhos, ó. Cada corredorzinho sai pra um canhão daquele, né? Um canhão daquele. Muito legal. Tem mais uma ali, vamos dar uma olhada. Ali tem mais uma celinha daquela, né? Que era a, a, a cadeia. Né? Eu achava, Tiago, que era pra eles dormirem na época, mas eu acho que nem poderia. Então, mas eu perguntei pro.. pro. pro menino ali pro do, do exército, né? Tá? E agora isso aqui que eu não faço ideia do que poderia ser, tá vendo? Que só tem um buraco. Então. Tá vendo? Tem um buraco. buraco. E a mesma caso. coisa, é isso? Igualzinho. Igualzinho. Olha. Eles é, pintaram, né, Thiago? É, na, época não dava... na época não deveria ser assim. Ó, oh, ele é tudo... Eu acredito que tem alguma coisa. Ó, tem coisas que dá pra ver que é Sim. marcado no cimento. Olha aqui, olha aqui. Marcado no cimento. Número, numeração, 104. E, tá vendo? E ó, tá vendo que tem muita numeração, ó. Muita, muita numeração não, escrito no cimento. No cimento. Olha, Ivan Ivanli. 1900, 1900. mil, hum, não dá pra saber. Não dá, cara. Ó, tem até escrito aqui, ó, dá licença porque aqui tá vendo é. só Quita. Nossa, cara, é eu que quita. as pessoas ficam presas que escreveu. E três... E aqui, ó, e esses ó. aqui, ó. Eles tinham, eu acredito que eles tinham que fazer uh, o xixi deles, a urina deles. É a necessidade? É, escorrer aqui, ó. Tá vendo? Será? Eu acredito que sim. Nossa. Caraca, meu. Vamos ver se a gente consegue bater uma casa aqui. Não, Tiago, amor de Deus. Não, não, não, não, não, não. demais. É é é é Tiago, vamos tentar subir naquele farol que o rapaz falou? Vamos. Eu acredito que é pra cá, tá isso. Cara, fiquei preso na cadeia do exército. É. <risos> aqui para os carros. Olha é a vista, gente. Olha essa vista, Thiago. Não, muito, muito top. Impressionante, né? Thiago, é isso que eu te falo. Ó. Será que um canhão desse Qual conseguia que... jogar uma bola lá naquele navio lá? Ou tinha que se a... esperar ele se aproximar? Eu acho que é... Cre... é... Acho que sim. Nossa, Thaís, ou... Não, ó. Eu tô falando bobeira para você. A outra vez que a gente tinha vindo Aí Eu tinha até perguntado pro rapaz E agora que agora foi muito coisa. Aquele 154 milímetros Não é milímetro é, cento, é um quilômetro e 500 metros Que ele atirou É? É, aqui também tem, ó 120, ó Verdade E agora a gente vai subir Aquelas escadinhas ali, né Tiago? Vamos subir aquelas escadinhas ali para chegar no farol Onde que eles ficavam observando, né? Esse, esse, esse canhão aqui, ó, que ele atirou foi 1km um e 20 Será, metros. Thiago? É? Tô achando de estranho isso. Será que não é? Não, 1km não, um não, 120 metros. Se a gente estiver falando bobeira, a gente desculpa a gente. É, é que a gente só tinha um rapaz ali do exército, até ele tá ali, ó. E a gente fez umas perguntas pra ele, mas sei lá. Talvez tu falando bobeira Tá valendo, ele. tá valendo A gente ficou com vergonha de ficar fazendo mais perguntas, né Tiago? Não, porque, sabe, tá perguntando para ele, ele aquela carona de braço ele vai prender, eu. É, então Parece que não gostava muito de falar, né? Ui. Vamos subir as escadas agora, pessoal Ó, a gente subir as escadarias Já tá escrito aqui, ó Posto elevado de sinalização Então, vamos lá Cauêzinho já tá com a roupinha dele de ir pra praia, né Thiago? coisa a já tá todo todo né que tudo para ir para a praia nossa já cansei meu deus Ai. e é no meio da floresta ó só que eu acho que na época da guerra Thiago, eu acho que não tinha essas pedras aqui sem assim, caminhozinho eu acho não que isso aqui foi tudo meio que, o nada. exército que fez né pro pro eu acho nossa, aí, cara. Uh. meu deus olha cima da pedra. Mas eu não lembro de ter vindo aqui não. Hein? Eu lembro. Nossa, da outra vez que a gente veio. É que tem praticamente 10 anos, Thiago, que a gente veio aqui. Nossa, verdade. Cauezinho nem existia. Cauezinho nem existia quando o pai e a mãe vem aqui, filho. Olha, é Tiago, eles procuraram o lugar mais alto do, da montanha pra fazer. É eles tinham a visão completa, né? Aham. Uhum. Cansei, hein? Nossa, eu já cansei demais. Peraí, é olha aqui. Peraí, filho. Em cima da, das rochas, Aham. Uhum. Tá, tá em cima das rochas, tá vendo? Sim. Ó, tem trilhas, tá vendo? Tem. Tiago, aí no meio desse mato deve ter muita coisa ainda da época da guerra. Deve. É. Deve ter muita coisa, cara. Oi? Opa! Opa! <risos> então, eu não tô aguentando mais as pernas. Aqui é muito... grande, eu dou foi bastante. Nossa Senhora, o pacote caiu. Ai. Ai. Ai meu ah, Deus, esse perigoso, Thiago, cuidado. Olha aqui, é tudo pedra. cara. que pular aqui, já morre. Esse pular aí já morre. Meu Deus, que vista! Não, não, pai, tira, tira. Ó, aqui tem um quartinho. Caraca, ah, ele tinha vista completa, Tiago Thiago, que vista maravilhosa! Nossa. O que, que é aí? Um corredorzinho só? É um corredorzinho. Só um corredorzinho. Meu Deus, aqui tá com... Meu Deus. Gente, que vista. Que vista maravilhosa. Pra baixo é um precipício. E aqui eles conseguiam ver, Thiago? Foi. Todos os navios que chegavam. Olha. Não dá pra ver na câmera direito, mas tem um navio. E outros lá longe. Mas a câmera não pega. Ah, agora pegou. Olha, dá para ver todos os navios. Nossa, Thiago, bonito. Achei muito bonito, pessoal. Isso, incrível, né, Cauê? Saber que tinha uma guerra aqui, Cauê? Não. É, aqui teve uma guerra. É, agora você sabe, né? É. Impressionante, né, Thiago? Nossa, saber assim. Sensacional. Porque esse já, cliente, porque a gente é de uma época agora que a gente ouve falar guerra, mas não imagina, é, né? Quando fala assim, ó, ah, se acontecer isso aqui vai ter guerra, a gente já fica tudo com medo, né, cara? E saber que já aconteceu, né, Isa? Que era uma base de guerra. Nossa. É impressionante. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, ainda até isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desses tipos de vlog, né, Thiago? É a gente visitando os lugares assim, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer mais conteúdos assim pra vocês. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar muito, muito, muito, muito, muito, muito like aí pra gente. E se você não for inscrito, se inscreve aí nesse canal aí que tem vídeo. Todos os dias, né, Thaís? Isso aí, não esquece de, se, de seguir a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente já soltou várias coisas daqui, antes daqui do canal. Verdade. Então se inscreve lá no canal, Thaís, Laila 1, Thiago, Furacão. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!